Minha virtude me faz enxergar os teus defeitos. Então, o que acontece? Para as pessoas de padrão 8, que são pessoas da luxúria, são pessoas fortes, firmes, elas consideram isso uma, a força sendo uma habilidade, uma qualidade. Né? Onde eles chegam, eles buscam dominar todo o ambiente, eles mostram não ter medo, eles enfrentam as situações... Eles olham alguma coisa meio que acontecendo, ele já fica planejando, ele fica arquitetando o que ele vai fazer na, na virtude daquilo que está acontecendo. Então eles se mantêm sempre alertas para dominar o, o, o ambiente, né? porque eles têm uma sensação de, insignificante, que, de insignificância que vem lá da sua infância. Então eles têm que ser fortes. E aí o que acontece? Essa força que eles têm, eles consideram para as outras pessoas, que são doces, são adoráveis, são amáveis, como um sinal de fraqueza. Então é sempre assim, aquilo que eu considero que em mim é bom, é uma qualidade, se a outra pessoa não tiver, eu considero como um defeito. Então eles não valorizam né, as pessoas que têm mais sensibilidade, têm amorosidade. Eles consideram as pessoas que são fortes, e pesadas. Grande abraço, até o próximo vídeo.